então esse ponto ele é múltiplo de 4 mais um então primeiramente eu faço 4 mais 4 mais 4 e assim por diante Lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra ok então aqui a primeira carreira eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo para cada correntinha ok? Bom, a segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha, vou virar, tá? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Vou pular um, aqui no seguinte, um ponto baixo ok agora eu vou fazer assim ó aqui por trás vou vir aqui nesse ponto que eu deixei ok vou introduzir a minha agulha dessa forma vou pegar uma laçadinha aqui e fazer um ponto baixíssimo ok uma duas três quatro cinco 6 7 8 9 10 correntinhas aqui no ponto seguinte um ponto baixo ok então aqui ó no seguinte um ponto baixo agora eu vou repetir as argolinhas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 correntinhas pulo um aqui no seguinte um ponto baixo agora eu viro minha agulha aqui assim por trás Vou vir aqui nesse ponto que eu deixei de fazer ok aqui pego uma laçadinha aqui e puxo fazendo um ponto baixíssimo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas aqui no ponto seguinte. Um ponto baixo, e aqui eu termino, tá? Para começar novamente, aqui no seguinte, faço um ponto baixo, e faço novamente as duas argolinhas. Então, aqui eu fiz até o último ponto, tá? Olha aqui, tá bom. Então, agora a próxima carreira: a terceira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar, tá? Então, aqui tá a primeira argolinha. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar assim, ó, dessa forma. Não assim pela frente, tá? Assim, ó, por trás puxo uma laçadinha e faço um ponto baixo, tá? Dentro desse elo, mais um ponto baixo. Então novamente, ó, o primeiro eu pego assim por trás, faço um ponto baixo e novamente mais um ponto baixo. Vou repetir mais uma vez, ó, por trás, de trás para frente. Faço um ponto baixo novamente mais um ponto baixo de trás para frente um ponto baixo e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo ok é muito muito fácil de fazer tá então é o seguinte aqui se você quiser ficar maior ainda é só aumentar as correntinhas tá então, por exemplo, você quer uma tira bem larga aqui para render mais ainda, né? Então, você pode fazer 15 correntinhas, 20 correntinhas. Quer dizer, você decide tá. O procedimento é o mesmo, você vai fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, tá? Então, aqui ó, dois pontos baixos, e vou seguir fazendo assim, tá? Em cada elo. Eu faço dois pontos baixos. Então aqui para terminar, eu vou dar uma duas, três laçadas. Aqui no último ponto, um ponto alto triplo. OK? Vai ficar assim, ó. Tá bom? Faço uma correntinha, viro. Aqui eu vou repetir novamente, tá? Mais uma carreira em pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto. Então, aqui a quinta carreira é novamente mais uma carreirinha de pontos baixos, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo a quinta carreira. Então, aqui na próxima, é só voltar a fazer aqui, né, as correntinhas. Eu faço um ponto baixo aqui no seguinte, um ponto baixo e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, ok? Pulo um aqui no seguinte, um ponto baixo, pego aqui por trás, puxo aqui uma lançadinha, fazendo um ponto baixíssimo e vou repetir novamente, ok? Então é só seguir fazendo esta carreira, tá? E as demais. Aqui eu quero explicar uma coisa para vocês: olha só, na quarta carreira tá onde tem aqui os pontos baixos. Então, por exemplo, eu fiz aqui cinco correntinhas e fui fazendo ponto baixo pegando no elo aí eu voltei fazendo ponto baixo, tá? Quando eu chegar no último ponto aqui da quarta carreira. Eu vou fazer apenas este ponto baixo, tá? As correntinhas eu não faço porque se eu fizer eu vou estar aumentando um ponto, tá bom? Então eu só, eu não posso aumentar, então eu só faço até aqui, tá? Então se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima, obrigada, beijos, tchau.